A primeira palavra é empatia, que é esse sinal aqui, empatia. Que é como se você estivesse pegando o sentimento da pessoa, né? O sentimento da pessoa e colocando em você. Então, esse é um sinal que eu gosto muito, né? De literalmente você se colocar no lugar da outra da outra pessoa. É, o segundo sinal é o sinal de obrigado. Porque, como eu tinha falado em português... A palavra obrigado, ela expressa você reconhecer aquele favor que a pessoa fez. E você falar obrigado é como se você dissesse que irá retribuir essa esse agradecimento. É como se você tivesse que um dever, uma obrigação de retribuir aquilo que a pessoa fez por você. E na língua de sinais, não. Na língua de sinais, o sinal de obrigado tá ligado à mente... A razão e a emoção, que é a mente e o coração. Então, você agradece a pessoa de mente e o coração a ela. obrigado Então, pra mim, esses dois sinais são, assim, os mais lindos e perfeitos de todos, tá bom? Beijo.